Yeah, yeah, cê tá ligado, a rima dispara, que que é certeira, boa aventura, hoje é a matadora, aventureira Cê tá ligado, meu parceiro, não topa, aventureira na sua bunda, cê toma bota É tipo mano, o um macaco de botas, agora meu parceiro, sua rima não cota Aí cê tá ligado, eu venho aqui pra te matar, e dessa batalha pra casa cê não vai voltar Aí cê é aventureira, mano, só que agora nessa fita eu não paro Ei, só que na sua cara é muito feia, mano e nela, mano, eu disparo. Dispara! Né? Boa aventura na voz, direito de resposta. Vamos que vamos! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Falou de Dora Aventureira, cala a boca, seu arrombado Agora eu vou falando, eu sou o raposo, seu otário Se liga só, que eu chego aqui então Agora eu vou travando esse puto cuzão Tá falando de putaria, agora eu te trago Eu só falo cultura, agora eu vou te estrangular, seu otário Se liga só, que eu chego a proceder E agora minhas palavras é um tiro de ou então em você Se liga só, eu vou chegando desse jeito Você quer falar Dora Aventureira, você é... Frango! Só, é louco, eu matando você sem dó Porque o palco é reto, então se liga, seu cuzão Cuidado com o o é combinado Pisdô, explodiu, cuzão Eita é isso. Oh, Se você não entendeu os palavrões aí Criar um dicionário Vamos que vamos Vai volta por round? Tá bom Vocês ouviram o primeiro round, então Barulho pro 2K Barulho pro Boa Aventura 1 um a 0 2k Terminou, começa a Boa Aventura na voz oh. Ei. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Diga o hip, Hot. hip se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, digam um hip hip Agora eu vou chegando, então se liga, seu cuzão Você é o 2K, vai ser 2K na sua cara vacilão Se liga só que eu vou chegando sem perder a Cia eu comi a sua prima, se liga só pela sua boca que você é um pau no cu. Ó, se liga só no mano, eu vou chegando. O Halloween passou, mas quanto você tá cobrando pra assustar um quarteirão? Ah, cê tá ligado que esse é o proceder. E agora eu vou travando, um boy freguês. Bagulho é louco, se liga só que eu vou te falando. Você é fraco e eu vou te matando. Se liga só que eu tô te escutando. Ah, cê tá ligado, esse é o proceder. Essa foi a primeira batalha, mas eu esperava mais de você. E? Respira. Direito de resposta, 2K do outro lado. Vamos que vamos, família. Vai vai morrer, é, vai matar, vai, morrer. Uou, uou, uou, uou. vai matar. Vai morrer, vai morrer, vai matar. Vai morrer, vai matar, vai, morrer, vai matar, vai morrer. Vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Yau, rima mal, plateia, não desanime. Yau, você é raposa, raposa, não rime. Não é tipo raposa, não pega, não pega bagulho é muito louco, mano, tipo é leve, Aí cê tá ligado, mano, não sou cobrador O que eu cobro é o que você cobra na é, governadora Aí cê tá ligado, mano, cê se fudeu Hipocrisia, mano, bateu de frente e morreu Aí nem preciso rima mais Ei, cê tá ligado, mano, na sua cara toma um pote Aí cê tá ligado, mano, aqui eu tô sagaz 2K, só se for dentro do meu malote Aí cê tá ligado, não, na minha cara Eu jogo nas beats e ela senta na... Uh. É, rapaziada. Pois é. Bom, eu vou, eu vou só antes fazer a votação e depois eu falo. Vamos lá. Barulho pro Boa Aventura Barulho pro 2K.